Fala aí, galera. Lucas por drywall Pessoal, eu vim aqui na loja da Steel Home, né? E diga-se de passagem, cheguei aqui encontrei aqui um café. A mesa tava linda até eu começar a bagunçar a mesa, que eu queria fazer um vídeo aqui, tá? Mas eu tô aqui na Steel Home, tá aqui as vendedoras, tá aqui o Júnior, né, Júnior? O Júnior que não tem vergonha. O Júnior é sem vergonha. O Júnior é sem vergonha. Ser, né, Júnior? Tá <risos> pra vender, né, Júnior? A a vida não tem também, vergonha, né? né? Ô, então, galera line então eu vim aqui na Show Home para poder comprar material para uma obra que nós vamos iniciar na segunda-feira. E aí o que é que acontece, pessoal? Eu vi aqui essa esmerilhadeira e lá naquela obra lá de Sulacap eu tô precisando de uma esmerilhadeira lá a bateria, porque lá tem uma dificuldade muito grande com a elétrica lá. Então, o que, é que eu perguntei? Já perguntei ali a minha vendedora. Aí ela me falou o preço, eu gostei do preço, achei que cabe no bolso e ainda parcela em seis vezes. Olha só que maravilha, né? Comprei a esmerilha dele. Qual é a dica que eu quero te dar, pessoal? Outro dia, um, um aluno perguntou assim, ela, Roque, quanto é que eu pago a um ajudante? E eu falei para ele algumas coisas que eu levo em conta quando eu vou contratar um profissional ou quando eu vou contratar um ajudante. Primeira coisa, pessoal, é a produção, dependendo da produção da pessoa, você vai pagar mais, ou você vai pagar menos, tem gente que não produz para ganhar nem 10 reais, e tem gente que produz para ganhar 500, entendeu? Então, depende da produção, quanto é que ele produz, mas uma outra coisa também muito importante pessoal, é se a pessoa tem ferramenta porque não adianta, tu vai contratar um profissional, um ajudante, o ajudante não tem uma trena, cara, o ajudante não tem um estilete, né Lucas, né Lucas, não tem um estilete, não tem um esquadro, não tem um lápis, então, bota uma coisa na tua cabeça, irmão, tu nunca vai crescer se você não investir, a roda que faz girar, que faz crescer, que te faz levar para um próximo nível, é a roda do investimento. É você investir em conhecimento, investir em ferramenta, investir em você mesmo. Tá bom? Fica essa dica aí para você que, como eu, é louco por drywall. E eu quero te convidar, tá? Vim conhecer aqui a loja da Steel home onde a gente vai estar realizando o curso de porta embutida no dia 12 de novembro. Fica aqui na Avenida Brasil, 1715. 15. 15. Avenida Brasil, 1715, no Caju, direção para você que vai para o centro. Já pertinho aqui do centro, já pertinho da Zona Sul, valeu? Fica a dica aí para você, que como eu, é louco por drywall.